Que Open, não, Opa, não sei. Reparozinho aqui. Aquele, velho. aquele outro animal ele bateu no meu carro e quebrou tudo. Tá, Aí, tudo, tudo. Vou fazer um geral aqui, tá ligado? O que? que, que, que é? Fazer um reparozinho aqui geral, tá ligado? Sem problema. Ei é, rapaziada, reparozinho aqui de leve. Nossa, mano. É que lembra a época do meu velocity. Nossa, que eu cheguei na City. Deixa eu logo Pô, um irmão, novo. a gente chegou a entrar na mecânica e não tinha ninguém. Onde então você tava, tá lá baixo? Eu tava lá pra baixo, tava batendo ponto, tá ligado? Ah já. Caralho, esse velocity aqui lembra do meu, hein? Nossa, velho. É Deixa eu conseguir. Valeu. Já meu chefe, valeu, obrigado Tamo junto. Opa. Então, consegue me dar informação rapidinho? para É, é pra, tornar, pra tornar ele full, quanto é que fica? Pra ficar full tuning? Aham. Uh -huh. Fica, se eu tô enganado, 120k. 120 Isso. O Velázquez compensa, tá ligado? Eu tinha eu vi um Eu, tô ligado, eu tô ligado, Pode ligado. Pode fazer então? Pode fazer o full tuning. Uh -huh. Aham. vamos entrar lá. É com blindagem ou sem? Eu acho, oh, mano, compensa com blindagem, tá ligado? Mas sai 120 ou sai mais? Sai mais. Eu tô só com 150 aqui. Você tem quanto? 150? 150. Né? Ah, então faz o vídeo, coloca o e depois você junta uma grana e vem colocar blindagem, tá ligado? Sem problema. Deixa eu colocar aqui o fulltune. Esqueça, filha. A gente vai o no convênio, full -tune, cuzão. Ai esqueça papai esqueça o é um mecânico corrupto porra mecânico corrupto né? esqueça acho que é 120k mano não lembro rapaziada foi mal cota que eu não que não entro aqui 120 130 Ô, irmão de 130k fechou tá bom, tá bom deixa eu aplicar aqui caralho filho nossa esqueça foi mal cota que eu não entro rapaziada Mano, esse negócio é igualzinho o meu, é mesma roda, mesma cor, igual, igual. Aí, vou passar a máquina aqui. Tchau. É, mano, obrigado, hein, valeu. Muito obrigado, valeu. Chefe, foi uma demora aí. Não tranquilo. Ou oh, eu queria botar isso no filme nele, pô Já é preto também, lacada do que sim. Sim, sim. Só dá tão tachado, rapaziada. Que é pra rebaixar ele? Pra rebaixar você quer colocar suspensão E como é que faz para funcionar ela? Daí tu sabe, depois é. você mentaliza barra suspensão. Aí vai aparecer o controlezinho E serviço você aumentar a suspensão Sim é, E quanto é que é isso tudo, essa brincadeira toda aí? Espera aí Vai ficar 47k Que é o S7 As pessoas 40 Você consegue dar um descontinho ou não? ser fazer por 45 Tá, pode sim então pode ser. Esse, é Esse é o mais preto que tem? Tá, demorou tem mas o que, que tem pra pôr? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver aqui, para-choque, essas coisas. É, para-choque acho que ele não vai ter, tá ligado? Crashou. Crashou não, né? Sim, pera aí, peraí, deixa eu ver. Ah, não, muda com a Porque no Golf, ele muda, né? Quando você troca o. Não, tô ligado. A coisa dele. Você troca, acho que a gaiola. Ele muda. O... Não, entendi. Ah, entendi. Tá com o Golf aí Ó, vai ter o kit e o farolzinho cheio, não, tá ligado? Ah, não sei não, sei você, vai sei que vai você vai querer. Ó. Quanto que é? Pega 15, 15 mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil. e pra o calmo fala, vem motorzinho pra se trocar de cor um pouco da hora. hora, liga 30. Eu vou querer o básico daí. O básico o básico é esse aqui. É, aqui né? é, isso. Certo, certo. Então, Pô, tá faz de... um favor pra mim, daí põe a cor branca dele pra mim ver. Branco. branco. Só hum. pra mim ver. Certo. Vou colocar aqui o brancão. Meu caralho. Eu não posso extrapolar conto, muito, conto, que eu só tenho 78 conto. 78? É. Vamos, deixa, deixa eu fazer aqui as contas aqui, peraí, rapidinho. Ó, de bateria. Bate, é. De suspensão ar mais o coisa deu 45. Sim. Mais. Aqui o, aqui, o xenon cor. 15. E o. Deixa eu ver aqui. 60. Putz, vou ficar com a zerada. É, quase erado, gostoso. Mas eu não desconto assim, tipo, assim 8 é não tipo, tô. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Botou suspiar já? Eu vou, aí adiantai pegar pegado na, na caixinha ali. Ah, demorou. Deixa eu só aplicar esses aqui. Brancão ficou massa, né? Sobra. Brancão. Brancão mexer ali. Tu gasta alguma coisa pra mexer não? Gasta, gasta. É mecânico, não né? paga pago metade do valor, tá ligado? Tente, hein. Tente, hein. Deixa eu colocar pra usar. Aí. Aí vamos instalar a suspensão ar ah, aqui. Sujetão é tá com a chave, hein. Pô, Maria, você é doido, filho? Cê é doido, mano. Tá ah, porra. Pô, mano. Esqueça, pô. Esqueça, Acho que depois que eu... falar lá, a suspensão, vai. Acho que eu já vou... Até IGF, filho. calma, mano. Dormida. Mas é isso, rapaziada. Quem chegando até o vídeo até agora, filho. Já vai deixando o um like. Já vai se inscrevendo no canal. Compartilha, tá ligado? Compartilha. Aí, boa, filho. Ah, como? Ai, como? Caralho, viado! Entra lá, entra lá, entra lá. Meu, mano, eu não sabia que ia baixar S tanto. Vigou <risos> como? Baixa? Meu, esparro, mano. Será que foi esparro? Barra, ah. Barra é susto? Então, aí, chama. Ventaliza aí. Barra, SU, SP. A gente tá fazendo, tá fazendo um certo, serviço certo. No carro Aí ah, gostaria de saber se você tem interesse Um polimento Porque eu vi que, que vocês não tem Isso aqui no catálogo A gente tá, tá fazendo Vamos fazer? Copiar Cadê ele? ele? tá aqui dentro. Até tá dentro? Moço, deseja fazer um polimento? Quanto vocês cobra? Não, é, é quanto o senhor quiser, quanto Deus tocar o coração velho. do senhor, entendeu? Pode fazer aí, pode fazer aí. Pronto. Caralho, vamos fazer verdade, ali. Já tô, ficou chato, Mano, eu já é tão como? Vai Mas funciona mesmo esse bagulho de polimento? Funciona, só... a gente acabou de fazer na taça. Demorou, demorou. Ó, oh, depois você entra dentro dele lá, ó, vou fazer um vídeo Sério, baixando. Né? aqui... Demorou? É louco, mano. Meu, ficou esparro, né? Tomara que eles nem tirem esse carro da atualização. Tomara. tomara. Se não tirar, fi, né? Vou lançar um desse. Pô, oh, tomara que nem, nem dê aquele bagulho, tomara que seja só por causa do dia 1º de abril. A porta... Será? Tomara, né? Eu vou limpar aqui na frente, amigo. Demorou demorou. demorou, demorou. Fala tudo, tipo, o a roda. Inimigo, ó, tá juntando grana. Eu Todo também, mano. O carro. Semana toda a temporada vai comprar essa porra aí. Aí colocou, parece, parece o bagulho lá. Sim, sim, mano, hum. que cacete. Não, é, igual não, é, igual eu com a minha moto. Pô, cara, é hora que chegar na praça com essa porra aí, mano, e cá, no chão essa porra. para tudo, filho. Aqui na luz. Vou mandar com ele de pão, tá ligado? Aquele jipão chegou na praça, filho. Só Fiz só com só como, mano? Mano. Bem aqui assim, não. Porra Só que ninguém. Demorou, demorou. Levanta, Pronto, ali. vai. A gente acabar lá logo. Vocês têm tá tá maquininha, pra... tá é... maquininha pra cobrar? Tem, tem, sim, sim. Vocês têm maquininha pra cobrar? Tenho sim. Quanto é que vocês querem? Ah, você é quem manda, diga aí que a gente faz. Eu tenho. Aqui. Pode ser dois pila? Dois contos? Ah, Vamos! Nossa, que que Demorou. Porque eu, é. eu, eu tenho que pagar ele ainda. Pronto não, tudo bem. Vou Cobre tá? Caralho, não passei a maquininha no cara ainda, né? Caralho, mano, tava moscando. Apareceu aí? Não. E você, doutor, quer que a gente limpe aqui também, na Opa. metódica? Ah, não, pior que não precisa não, tem que conversar com o gerente, tá ligado? Ah, sim. Outro gerente. Acho que o gerente que um trata aqui chegou zero reais. Ah, oh, oh. chat! <risos> Calma oh. aí. Porque tá um pouquinho bugado. Ah, tá. Se quiser o um pix, que é mais fácil, né? Melhor, melhor. Passei. Vê aí, quando chegou. Ai, desculpa. Ai, desculpa, <risos> <o> moço. <risos> Tranquilo. meu Deus, Eu tô com espasmo. Deixa eu carregar essa aqui, que ela tá tudo... Não, não tudo... foi não, me passa o ah, teu... Então ah, então vai, o Pix é melhor. Pode Carrega. falar. Né? 18791. 7, 9 um. será que a maquininha tá com problema? As coisas devem tá. né? Vai, ó. Pronto, obrigado, obrigado meu amor. Obrigado. Deus, Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. E aí, mecânico, cobrei agora Opa, o tru. fechou. Fechou, é, mano? Valeu. Vale, vale. Obrigado valeu vai. Oh, Pô, entra ali no carro pra eu fazer bom. um vídeo. Ergue ele todo, tá ligado? Opa. Opa, Né. Tem, tem, tem tem mecânica aqui. Aí tá zero de novo, aí. Rapaz, eu tá triste minha vida, hein? Mas tô com mil real no banco. Tá que pariu? Eita porra! Eita porra! porra. Eita! Eita! Ixi, Tesla Ele bateu no carro consertar. Ele Que fuga! Vai me dizer que você não vê tanto Ele bateu no carro eu vim consertar. Vai, vai, vai, não. vai, não tem vai fuga. Ah, para, para com isso, para com isso. Para com isso o quê, João? Fijão o quê? Você tem que me tratar como cidadão. Cidadão, isso. A rota batando pra carro eu vou só consertar. Não tem fila nenhuma, não tenho nada de errado. Não tenho nada de errado. Não tenho nada de errado. Não tenho nada de errado. A rota só batendo a minha viatura eu vou pra cá, ué. É o que? Você bateu na minha viatura. culpa, você fez a volta ali na minha frente, não pode? Bota ali eu... da porra da viatura, bota ali e... da porra. Não. Pra que? Não dei fuga, eu não tenho, na... eu não tenho nada Bora. de errado, cara. Meu carro vai ficar aí. O parou pra conversar. Eu, eu guardo na caixinha, eu guardo Ué, na Ué, eu falei que você tava guardado, eu vim consertar. Ô, tu irmão, sobe. Eu tô, arruma aí pra mim, por favor. Boa, agora. Boa, tá bem que é só ir embora. Puta que pariu. Você <risos> é louco nada, velho, os caras vêm embora. Ui, não sai!